Como é que a gente declara um array em Fortran 90? A gente tem duas maneiras de declarar o array. Ou a gente vai usar um atributo que vem logo depois do tipo da variável, e esse atributo se chama dimension, ou então a gente define já a variável com os índices, com os índices que a gente quer uh, para no, o nosso vetor ou para o nosso array em geral. Okay? Então, como exemplo, né, a gente tem aqui, a gente tem aqui o.. Eu estou declarando uma variável do tipo real, com dimensão de 100 elementos, e aqui como é, um, quando é, uma, como é uma dimensão só, tá, esse cara é um vetor, ok? Chamada R. Aqui é uma outra maneira, tá? poderia ter dois pontinhos aqui sem o menor problema, não tem nada, nada de excepcional de não ter os dois pontinhos aqui. Mas essa variável aqui é do tipo real, e daqui eu já vejo que ela é uma matriz de cinco linhas e três colunas, chamada T. A outra maneira de eu declarar essa linha aqui, que é totalmente equivalente, é <coughs> falar que ela é uma matriz real, que ela é, um, que ela é um, um, uma variável real de dimensão cinco linhas, três colunas, chamada T. Okay? Então, essas duas aqui são totalmente uh, equivalentes. Aqui, se você quisesse, você, se você, você poderia fazer real, dois pontinhos, dois pontos, R entre parênteses sem que ia ser igualzinho, tá? Qual que é a vantagem que eu vejo nesse tipo de declaração aqui, no segundo tipo de declaração? Você só especifica o tipo da variável e aí você pode botar várias variáveis, por exemplo, se você quiser é, declarar matrizes de tamanhos diferentes, de dimensões diferentes quiser declarar vetor junto com matriz aqui na mesma linha, pode. Eu prefiro esse tipo aqui, mas quem quiser declarar desse jeito, funciona do mesmo jeito. Okay? É, e aí uma coisa importante para vocês, pra vocês é, notarem, né, a diferença do Fortran para o C, no Fortran, o, os elementos do vetor são, uh, são delimitados dentro de dentro de parênteses e não de colchetes como é em linguagens como o C e o Python, ok? E você não coloca um parêntese para cada dimensão, você tem um parêntese e dentro dele você coloca vírgula para separar as diferentes dimensões ou os diferentes elementos. Isso tem muito a ver com o fato de que o, o FORTRAN, né, a palavra FORTRAN, é um acrônimo para Formula Translation e a gente normalmente vai escrever os elementos de uma matriz né? Uh, talvez dessa maneira aqui na, na matemática, ok? Ou então a gente escreve com subscritos, mas com subscrito não dá para escrever num, num programa em Fortran, tá? é, Se você quiser declarar arrays de várias dimensões no Fortran, você pode chegar até sete dimensões. O é, pessoal da teoria de supercordas deve ter ficado um pouco triste, né? porque eles trabalham em até 11, 20, 30 dimensões, não sei. Né? Mas, é, mas, quando, mas vamos lembrar que quando Fortran foi criado, em uh, 1960, provavelmente, 1950, e, e lá vai a bolinha, você, só, você não, tinha, não tinha nem ideia de que um dia talvez você fosse precisar de um array em mais do que 7 dimensões. Para falar a verdade, eu nem sei... Em que casos a gente pode precisar um array de sete dimensões? Mas tudo bem, né? No caso aqui, eu tenho um array de sete dimensões, onde? Tem um array de sete dimensões, onde? O primeiro, o primeiro, a primeira dimensão tem dois elementos, a segunda tem um, a terceira dimensão tem três elementos, a quarta tem quatro, a quinta tem 8, a sexta tem 3 e a sétima tem 5 elementos. Tá? Quando eu declaro assim, o, meu, o índice inicial da, de cada dimensão é 1, um, para lembrar vocês. Okay? Mas eu posso, eu posso declarar matrizes com limites, com limites, é, limites diferentes de 1. De um. Limite, é, limite inferior diferente de 1. Eu posso colocar, na verdade, qualquer número que eu quiser, desde que ele seja inteiro. Tá? Então, eu posso, posso declarar uma matriz que começa do zero? Pode. Posso declarar uma matriz que começa de menos 30? Posso também. Okay? O índice dela, né? o índice de referência de linha, por exemplo, é, começa de menos 30? Posso também. Tá? Isso é bastante conveniente porque a gente não precisa ficar, ficar fazendo a né, tradução do índice do vetor para um índice da somatória que a gente está querendo expressar sobre os elementos de um, de um vetor, tá? mas ele tem que ser inteiro. Se você tentar declarar com uh, se aqui, né se aqui, ao invés de declarar 2, você declarasse 2.0, ele daria um erro para você. Okay? Então, eu posso... Declarar uma matriz quadrada de 1 a 10, de 1 a 10. Posso declarar um vetor cujo primeiro índice é menos 10. E o, e o, então, o limite inferior é menos o limite superior, limite inferior é 10 e o limite superior é menos 1 nos índices. Né? E eu posso declarar, enfim, matrizes aqui de outros, outros índices, se eu quiser. Tá? De novo... Esses, os limites têm que ser valores inteiros. E você não precisa realmente é, colocar o valor dos, dos índices diretamente dentro dos parênteses. Você pode usar uma variável que você vai ter que declarar como parâmetro, com atributo parâmetro, parâmetro. Tá? Nesse caso aqui, meu LDA é 5. A primeira, a primeira matriz que eu vou declarar aqui, Começa do índice 0 e vai até LDA-1, ou seja, 5 menos 1, 4. Continua tendo 5 elementos, porque você tem 0, 1, 2, 3, 4. São 5 elementos de qualquer modo. E essa matriz, essa segunda matriz aqui, ela tem 26 elementos na primeira, na primeira dimensão, 10 elementos na segunda, ok? Se você, muitas vezes você vai precisar do tamanho... Do, do teu array, seja ele uma matriz ou um vetor, tá? O tamanho ou o número de elementos que, que um que um array pode armazenar é simplesmente a multiplicação do número dos elementos, né, em cada uma das dimensões. Então, minha primeira, essa minha matriz aqui, ela tem 25 ela tem 26 elementos, perdão, ela tem 26 elementos vezes 10, 260 elementos. OK? Na próxima aula a gente continua com uh, com arrays e matrizes no Fortran 90.